Boa tarde, bom, boa tarde, amigos. Estou aqui no Centro de Artes. Centro de Artes. Gostaria de agradecer vocês porque se inscrito, se inscrever Agradeço a vocês, viu? O canal está crescendo, devagar ainda, devagar, mas quando ele estiver alto, grande, nós vamos ter vários, vários vídeos diferentes para vocês, porque agora nós estamos ainda engessados, mas quando estiver bem o canal, esperamos terão uma surpresa, ok? Obrigado.